pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês como que vocês vão fazer para ganhar os de cashback do aplicativo WIT. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades, beleza? É, antes de tudo, a gente vai dar uma lida no regulamento para vocês entenderem como que funciona. Beleza, vocês clica lá em benefícios, aqui em compre com seu cartão WIT até 45 Então, aqui basicamente você tem que fazer uma compra em três em três aplicativos diferentes, beleza? Você pode fazer compra aí até de 20 centavos. Mas tem que ser nesses aplicativos que tá aqui, ó. Tipo, tem a Amazon, Mercado Livre, Shopee, Google Play, plataforma de vídeo e música. É, cada uma compra que você fizer, por exemplo, você gastou um real na compra, vai voltar 15. Você pode fazer até três vezes para ganhar os 45, beleza? Então, se vocês quiserem ler melhor aqui para compreender, vocês entram no clique de vocês e vejam aí, beleza? Então eu vou começar primeiramente com o Google Play, depois a Amazon e depois o Mercado Livre para ensinar vocês, beleza? Não precisa clicar em nada aqui, mas antes de tudo que eu estava me esquecendo, vocês precisam <coughs> pegar os dados do cartão de vocês, beleza? Que aqui funciona assim, você tem um cartão de débito, mas ele funciona como crédito também. É, você clica em cartão da conta aqui, aqui na, na, no início da plataforma, vai aqui do lado e cartão da conta. <coughs> Você clica em acessar, mas se você não tiver cadastrado ele ainda, você cadastra rapidinho, vai pedir uma selfie sua Depois vai aparecer os dados do seu cartão de débito, que funciona como crédito Vai ter o, o número, a, a validade dele, o código de segurança Vocês copiam tudo isso que vocês vão precisar colocar dentro das plataformas para comprar, beleza? Então agora a gente vai começar pela Play Store Aqui na Play Store você só digita aqui, é jogos em promoções Jogam em promoções beleza aqui ó 99 centavos você pode comprar esse jogo aqui ou se você quiser algum do seu gosto aí que você estava com vontade de comprar você compra mas eu vou comprar aqui 99 centavos clica no verdinho e daí agora você vai adicionar o seu cartão de crédito entendeu que já tenho dois adicionado aqui mas eu vou adicionar um outro aqui vou pausar o vídeo para vocês não ver meu código beleza eu já volto aí voltando eu adicionei os dados do meu cartão. Agora você clica em comprar com um clique, beleza? Aqui. Ah, e a senha do e-mail de vocês. Vocês precisam da senha do e-mail. Se vocês não tiverem a senha do e-mail que está na Play Store, vocês vão ter, que, vão ter que cadastrar uma conta nova, entendeu? E gravar a senha para colocar aqui na Play Store. Eu vou colocar a minha senha aqui. Aí, ó, beleza. Comprei. Fiz minha primeira compra, beleza? Gastando um real. Agora a gente vai lá pra Amazon. Segundo passo. Amazon. Aí, aqui na Amazon vocês vão procurar por e-book. Beleza? Tem e-book até de 20 centavos aqui. Vamos vir aqui. Procurar um e-book aqui. Aqui, ó. O e-book de 20 centavos aqui. Eu posso comprar esse e-book aqui comprar agora é, agora a gente vai colocar o cartão de crédito aqui entendeu? adicionar cartão de crédito que é aqueles dados lá que eu falei para vocês no início do vídeo pronto, beleza, agora eu vou aqui em adicionar seu cartão já coloquei meus dados ali beleza e adicionei o cartão de crédito Agora clica aqui em Salvar e continuar Beleza? Aí, certinho Então era isso daí Comprei Agora a gente vai receber o cashback até agora aqui de 30 reais é, Eu não vou prosseguir, mas vocês podem estar tá fazendo aqui Eu vou ensinar rapidinho para vocês aqui Vocês podem ir no aplicativo do 99 aqui, beleza? No aplicativo do 99 e fazer uma transferência de um real com seu cartão de crédito lá Aqui ó, vocês cliquem em 99 b aqui do lado Recarregar é, Cartão de crédito ou débito outro valor coloca um real aqui confirmar e método de pagamento aí é adicionar cartão entendeu daí vocês colocam o cartão de vocês aí bonitinho e adicionar e pronto já era daí é só esperar aí de 30 minutos a uma hora no máximo o seu dinheiro os seus 45 reais vai cair na conta beleza espero ter ajudado vocês aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações beleza